Fala aí minha gente aqui quem fala é o Sidoca e pessoal mais um box aqui ó para o canal dessa vez eu trago o mouse da Wazer, o um Mamba tournament Edition esse produto aqui eu adquiri da China cara que eu achei bem melhor aí o custo-benefício é, chegou bem rápido aqui em casa eu vou deixar o link aí na descrição é, mas antes, já vai deixando aquele like aí, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para dar aquela fortalecida. Então, mano, o mouse vem nessa caixa aqui. Ó. Aqui vem algumas explicações em chinês e em inglês. Ó. Aqui vem dizendo aqui ó, que ele chega a 16 mil BTIs, é, customização de cores, que ele é um chroma. Aqui atrás vem algumas explicações sobre os botões. Ó. E aqui do lado aqui ó, vem. Dizendo aqui que é um design ergonômico, é, sensor a laser 5G e outras coisas a mais aqui. Aqui na frente, aqui, ó, ele vem com essa tampa aqui, ó, com um velcro aqui, ó, bem legal. Ó, e aqui já dá pra ver aqui o mouse, cara. Vem com a proteção de plástico aqui, ó, tem uma pegada Palmer. É bem bonito, cara, bem bonito. Então, vamos abrir a caixa aqui, mano, pra gente conferir, beleza? Deixa eu abrir aqui, ó. aqui na frente aqui ó já dá pra ver o cabo ó. é um cabo de nylon usb banhada ouro deixa eu abrir mais aqui ó deixa eu ver o que tem aqui aqui já dá pra ver o mouse ó. aqui não tem mais nada deixa eu guardar a caixa aqui tirar daqui ó Bom, o que vem dentro da caixa é isso aqui, cara. O manual e o mouse, cara. Deixa eu tirar o plástico aqui do manual. Olha só. Aqui, ó, é um certificado de boas-vindas. Aqui é um adesivozinho da Razer Chroma. E aqui é um manual. Deixa eu guardar aqui. E aqui é o mouse, cara. Olha só isso, mano. É muito bonito o mouse, cara. Confortável. Cara, é outro nível, mano. A gente sente isso só na pegada aqui do mouse, mano. Aqui nas laterais, ó. Ele vem emborrachado. Não deixa teu dedo escorregar. Esse mouse, ele vem com nove botões, mano. Aqui na, na lateral, dois botões. Aqui em cima, mais dois. Aqui os principais botões, direita e esquerda. E aqui no scroll, ele funciona como três botões. Esquerda, direita e para baixo. E fora a rolagem do scroll. Aqui atrás vem algumas informações. Tem um plásticozinho aqui, deixa eu tirar esse plástico aqui, E tá aí então pessoal Então basicamente é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Então um grande abraço Fiquem com Deus e até a próxima Valeu